Olá, meus lindos, bem-vindos ao Isso é Comida. Eu sou a Thay e hoje a gente vai fazer um delicioso bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. Aquele que a sua mãe fazia para você, que a sua avó fazia para você. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer, para que vocês possam fazer para elas. dificuldade muito grande de fazer bolo de cenoura, porque tinha aquele negócio daquela receita de 11 oh, três 3 cenouras médias, pelo amor de Cristo, o que são três cenouras médias? Até que um dia eu achei essa receita maravilhosa, gente, ela não é minha, mas assim, é a receita de bolo de cenoura que sempre dá certo e que fica perfeita, então é a que eu uso até hoje e é a que eu vou ensinar vocês. Para isso a gente vai precisar de Aqui eu tenho farinha de trigo, eu já misturei aqui o fermento e uma pitada de sal Ovos, açúcar, eu coloquei em dois porque não cabia Óleo e cenoura Pra fazer o bolo basicamente a gente vai bater metade das coisas no liquidificador Depois misturar com a farinha, o fermento e o sal e tá pronto Aí você vem a cenoura O óleo É sempre bom botar os líquidos embaixo pra ajudar o liquidificador a processar, tá gente? Fica a dica E os ovos Lembrando de quê? De quebrar seu ovo numa vasilhinha separada, porque se ele tiver estragado, não estraga a receita inteira. O que a gente faz sempre? Não, mas de vez em quando a gente faz... E aqui é o açúcar, não é tanto açúcar assim não, viu gente? É só porque minha vasilhinha é pequena. É um bolo, né? E bate. A gente já bateu nossa mistura de líquidos aqui. Eu vou pegar o ferro, vou dar uma misturadinha só pra ter certeza que o fermento e o sal estão bem misturados na farinha. E é só despejar tudo aqui e misturar. Minha vasilha pode ser que esteja o quê? Um pouco pequena. Vocês me conhecem? Quando foi que eu peguei a vasilha do tamanho certo? Alguma vez em algum vídeo deste canal. Usei uma vasilha maior. Eu quero fazer um bolo de cenoura bonitão. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir minha massa. Aqui eu tenho uma assadeira de 20 centímetros. Ela já está untada e enfarinhada, certo? E eu vou dividir minha massa tentando botar metade em cada assadeira. Mas não precisa, tipo... Se você quiser, você pode pesar as duas assadeiras para ter certeza que elas ficaram com a mesma quantidade. Mas mais ou menos metade em cada. Agora é só levar nossos bolinhos para assar no forno pré-aquecido, sempre a 180 graus, por mais ou menos 25 minutos a meia hora. E agora, para recheio e para a cobertura do nosso bolo, a gente vai fazer um delicioso brigadeiro. Sim, brigadeiro, paixão nacional por algum motivo, né? Para isso a gente vai precisar de leite moça, creme de leite, chocolate em pó. É aquele brigadeiro clássico, que você sempre tem tudo em casa, que você não tem como dizer, ah, não vou fazer. Vai sim, esse bolo, tipo... É aquele bolo de fim de tarde maravilhoso. Você chama a família, passa aquele cafezinho e. Delícia! pronto, recheio pronto, granulado daqui já separado, agora é só montar. Gente, esse bolo não é nenhum bolo daqueles que você vai fazer com técnicas de confeitaria não. Esse é aquele bolinho que eu já falei que você vai chamar a família para comer. Então, eu não vou botar, não vou montar na forma nem nada, eu vou só botar aqui, botar o recheio, para ficar bonito a gente faz o quê? Este de granulado, aquele granulado gostoso que você conhece. E ficar gostoso. Tá bom? Vamos lá, vamos virar meu primeiro pedaço do meu bolo aqui. Ele grudou um pouquinho no fundo, porque né? Alguém que eu pedi para untar a forma não untou direito. Mas nada que não se resolva. Bolo precisa molhar? Não. Esse bolo já é muito fofinho, muito molhadinho. Aí você vem com a colher e vai espalhar uma quantidade generosa. de recheio, né, porque pense no bolo de mãe, bolo de mãe é sempre o que? muito generoso, então você também será generoso, não precisa chegar tipo até a borda porque senão o seu recheio vai vazar para os lados, então até o máximo que você puder, deixa um dedinho, espalha bonitinho, bota mais um pouquinho né, porque Brigadeiro nunca é demais Aí você vem com a outra metade do seu bolo E coloca por cima O meu grudou no prato Quando colocar Lembra sempre de usar o fundo Tipo, aqui é a, era a parte que tava o fundo da assadeira Para ele poder ficar mais retinho E ficar mais bonito Porque não é porque você tá fazendo em casa Que você não vai fazer um negócio bonito E agora é só espalhar o recheio no caso, a cobertura. Vamos cortar o bolo. Para ver se esse negócio ficou bom mesmo. Hum. Acho que eu posso ter exagerado um pouquinho no recheio. Só um pouquinho Então, vamos experimentar? Eu já levei bronca, porque eu fiz parar a filmagem para tirar foto Eu fiz o que? Levei bronca Mas assim né? O que importa no final do dia Além do cabelo bagunçado É o bolo estar gostoso hum. É o melhor bolo de cenoura da vida É aquele com um gostinho de vó. Muito bom. Então é isso, gente. Esse foi o nosso bolinho de hoje. Eu espero que vocês façam em casa. Obviamente, quando fizerem, me contem aqui o que, é que vocês acharam. Ai, a boca cheia. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Pra quê? Para que eles possam ver essa maravilha e fazer essa maravilha também. Um beijo e até a próxima!